pessoal, Rafael Forestes, zootecnista, é, especialista em gestão empresarial e um dos sócios diretores do grupo Brasil Pieces, né, composto pela Brasil Pieces e pela Vigor Peixes, né, uma importadora e exportadora com projetos no planeta inteiro. E hoje, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está na nossa loja virtual e está querendo saber um pouquinho mais sobre mídias biológicas, sobre a nossa Bio Pieces. E hoje a gente está aqui na nossa fábrica né? É, e a gente vai fazer um teste é, prático para vocês comparando diversos tipos de mídias que existem no Brasil, certo? É, e vamos lá. Ô, Monique, você pega o, o certificado de análise da nossa mídia? Está escrito CRC, está lá em cima do Bem, gente, vamos lá. Esse é um vídeo com pouca edição, mas de qualquer forma, o que, que a gente vai fazer? Para você que não sabe o que é uma mídia biológica, a gente vai te explicar. Né? A mídia biológica nada mais é que um material utilizado para ficar dentro da água, certo? Para que as bactérias que fazem o ciclo da amônia morem aqui dentro, ou seja, a nitrosomônia a nitrobacter vão ficar morando aqui dentro desse material e daqui de dentro elas vão ter um ambiente perfeito para residirem. Vão ter um ambiente perfeito para morarem e proliferarem. Né? Por que isso, Rafael? Porque dentro de um filtro, dentro de um sistema de aquicultura, principalmente, né, dentro de um sistema de criação de peixes, camarões, nós precisamos das bactérias para elas limparem a nossa água, quimicamente falando. Certo? Então, a bactéria ela vai estar tá lá morando dentro da mídia, Aí vai passar um nutriente, né? Uma amônia, um nitrito, né? Elas vão lá capturar essa amônia e esse nitrito, se alimentar e proliferar. E esse nitrito, essa amônia, são é, tóxicos para o peixe, mas para a bactéria que vai morar aqui dentro, ela é um alimento, tá? Ela é benéfica para a bactéria. Ok? Então, é, dito isso, o que, que é importante você saber? Rafael, qual que é a melhor mídia para eu escolher? Para, para o meu filtro biológico, né? Bem, nós imp somos importadores diretos, tá? Nós importamos direto é, de outros países a nossa mídia. Essa aqui é a BioPices, é a mídia que a Brasil Pieces trabalha, ok? É, quais que são as vantagens da nossa mídia? Ela é feita de vidro sinterizado, ok? Então ela tem muita durabilidade dentro da água. Ela é altamente porosa, então ela tem muito, muitos poros e consequentemente ela tem muito metro quadrado de superfície bacteriana por grama de produto o que, que isso quer dizer né essa nossa mídia biológica nós é, nós temos o laudo técnico dela pouquíssimas empresas possuem esse laudo né nós pagamos para uma empresa é, de é, de São Carlos né uma empresa de São Carlos para fazer a análise de porosidade e de área de superfície desse nosso material. E o que, que eles dizem? Né? Que nós temos aqui no nosso material, nós temos 4,6 metros quadrados, então a gente tem 4 metros quadrados de área de superfície bacteriana, área disponível para as bactérias morarem, para cada grama de produto. Então, cada grama desse produto aqui tem 4 metros, 4.6 metros quadrados de área de superfície, ou seja, nós temos 3 gramas aqui, então tem mais ou menos 12 metros quadrados de área de superfície, certo? É, e aqui, mas assim, ah, Rafael, bacana, e o que, que a gente vai testar? Você mandou fazer análise físico-química de todos esses materiais? Não, não mandei. Então o que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai testar de uma forma empírica, tá? É, todos esses materiais, porque esse laudinho aqui é bem caro, por isso que a maioria das empresas não fazem, ok? Bem, vamos lá. Então, o que, que a gente vai fazer? É, então, o importante para você, só finalizando o raciocínio, é você ter o um máximo de área superfície, de superfície para a bactéria, então, quanto mais área de superfície para a bactéria você tem, mais bactérias você vai ter no seu filtro. Então, melhora vai ser a filtragem da sua água. Então o que você, produtor, você que tem um aquário, um lago ornamental, uma criação de peixe, uma piscina natural, uma criação de camarão, precisa entender que quanto mais eficiente a sua mídia, mais barato você paga por ela. Por exemplo, ah, Rafael, é, essa mídia aqui tem 4.6 metros quadrados por grama, é, essa mídia aqui tem 1 metro quadrado por grama. Então, essa mídia ela tem que ser quatro vezes mais barata do que essa aqui para valer a pena, certo? Principalmente porque você vai ter que usar mais dessa aqui do que dessa aqui. Basicamente isso. Né? Então, vamos lá para o teste prático, para vocês entenderem o raciocínio da coisa. A gente vai estar com uma tabela aqui em algum lugar do vídeo, tá? Que a gente vai fazer logo depois que a gente gravar esse vídeo. Como que vai funcionar a sistemática dos nossos testes? Eu vou pegar uma pedrinha, né, aqui a BioPiece, nosso material, pesar ela, 3 gramas, certo? Poderia pesar numa uma balança de precisão? Poderia, só que não quero, né? Na verdade vai dar mais trabalho, é... tem 3 gramas, certo? Então, esse material tem 3 gramas, vamos ver quantas gotas ele consegue absorver em 3 gramas. Ó... Ó, vou colocar três gotinhas aqui, só para ela ir sugando. Ó. Três gotinhas, hein? Ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dá para ver que aqui ainda tá branquinho? Uhum. Olha, nove. Vou colocar mais um pouquinho. Dez. Oh, tá vendo como ela suga? 11... Quer dizer que ela tem muita porosidade, tem muita área de superfície bacteriana. Por enquanto, 11... 12... Vamos lá, suga, bichinha. 12... A gente vai saber, 13... Que ela está saturada quando ela parar de sugar e começar a formar uma poça em volta dela. 13... 14... 15, 16, ó, e vocês vão notar que ela tá azul, né, 16 gotas, ó, e agora ela tá começando a ficar da cor do nosso, do nosso reagente, 16 gotas, eu vou considerar que ela saturou, tá, por quê? Porque já formou um anelzinho em volta dela, então nós tivemos 16 gotas, isso aqui é bacana, ó, para vocês verem o tanto que o material é poroso, aqui ó, que o material é tão poroso que mesmo você colocando um em cima do outro, ó, ele acabou de sugar o que estava lá embaixo. Você vê que a porosidade é tão grande que ela suga o que estava lá embaixo acumulado. Né? Então foram 16 gotas a princípio, para 3 gramas. Então o que, que eu vou fazer? Dividir 16 por 3, a gente vai ter 4. Então a gente tem 4 gotas. Não? Caramba, você sabe nem fazer conta de matemática. 16 dividido por 3... A gente está com 5.33, então a gente tem 5.33 é, gotas por grama de material, beleza, isso aqui da Biofices, tá? é o nosso material que a gente traz na nossa importadora, beleza, vou deixar aqui do ladinho ela trabalhando. Agora, por exemplo, para você que está com pressa no vídeo, eu vou testar o material mais usado. Né? Não é o mais usado, é o mais usado por quem é robista. Né? Para quem é está que fazendo por hobby ou quem quer um filtro caseiro, bem, bem caseirinho mesmo. Essa aqui é a argila expandida. Né? Para você ter noção, vamos pesar ela. Nós estamos com 5 gramas. Vamos ver quantas gotas a argila expandida consegue consegue puxar, deixa eu limpar aqui pra não ficar nenhuma porosidade né? nada desculpa, nenhuma porosidade não nenhum, nenhuma gotinha Ó, vou começar com uma gota que assim, a argila expandida ela tem tão pouca porosidade, ela tem tão, tão pouca área de superfície que geralmente com uma gotinha ela já satura, ó. não sei se você consegue pegar no vídeo ó. tá vendo como ela já tá com o anelzinho tá dando pra pegar? tá vendo como ela já tá com o anelzinho? Ó, ela não sugou nada Tá vendo? Então a argila expandida, ela é um material extremamente ruim para se fazer uma... um filtro biológico. Não é que ele é ruim, né? Na verdade, ele é extremamente caseiro. Então o que, que você tem que já olhar logo de cara, cara? Ela é 16 vezes... Ela não sugou nada, tá vendo? Então, cara, se ela tivesse sugado essa gota, ela é 16 vezes pior do que a nossa mídia. Né? Re resumindo, seria isso. É, eu vou deixar ela aqui do ladinho, né, porque nem adianta continuar com os testes. É, só vou aproveitar aqui. Por isso que o uniforme da Brasil precisa é preto, né? A gente usa ele a campo mesmo. Beleza, ó. Argila expandida já matou, né? Assim, sinceramente, é, ela é muito, muito, muito ruim, tá? Agora, vamos fazer um teste... De uma cerâmica, tá? Lembra que eu falei que a nossa Biopices, ela é um vidro sinterizado, né? Agora, isso aqui, ó, tem o mesmo formato, só pega mais de pertinho. Só que ele é uma cerâmica, é feito de cerâmica, tá? É que, vulgarmente, as pessoas chamam, né, as mídias de cerâmica, mas nem toda mídia é feita de cerâmica em si. Eu vou pegar uma mais bonitinha, que essa aqui tá quebrada. Aí, ó, vou pegar uma bem bonitinha, vamos pesar ela. Cara, eu vou anotar aqui, né, a... Argila expandida, nenhuma gota. Eu vou colocar aqui. Ó. Certo, nenhuma gota. Ah, e lembrando né que ela não absorveu nenhuma gota e ela é o, tem o dobro do peso praticamente do que a nossa mídia. Agora vamos para cerâmica. 6 gramas. Essa milha é de cerâmica. Vamos lá. Eu acho que. Cara, eu nunca testei na verdade, tá, gente? Isso aqui. Vai ser uma surpresa para mim também. Eu vou colocar três gotinhas. E como ela é uma mídia profissional, eu acho que ela vai sugar. Ah, uma coisa legal que vocês podem observar é que, ó, olha a velocidade que ela suga. Então, ela é um material com bastante, talvez, né, bastante porosidade. Só que na verdade ela não tem absorção. Então, assim. Imagina você sendo uma bactéria. A dificuldade que você vai ter de proliferar dentro desses canais aqui dessa mídia. Mas, ó, eu vou colocar aqui, ó, vamos ver, eu vou colocar, já tinha colocado três, né? Eu vou colocar umas quatro, 5, seis, sete gotas. E vamos deixar ela trabalhando aqui, senão o vídeo vai demorar uns 10 dias, né? Vamos deixar ela sugando aqui. Mas assim, ó, resumindo, qual que é a diferença de uma biofísica para uma cerâmica, né? É, em primeira mão, né? Eu também nunca tinha feito o teste. Então, qual que é o raciocínio que vocês vão ter? Mesmo ela sugando 16 gotas, sendo a mesma é, eficiência final, como ela demora muito para sugar, você vê que ela tem menos canais. E isso, para a questão bacteriana, o que que isso implica? A bactéria vai ter mais dificuldade de se proliferar nos canais. E, e da mesma, a mesma dificuldade vai ter a água de entrar dentro dessa mídia e das bactérias capturarem a amônia, o nitrito, dentro da mídia. Então fica ligado. Vocês veem aqui que eu nem sei quantos minutos passou e não sugou nada ainda, né? Beleza, ó. Cara, eu tô com muita expectativa nessa mídia aqui. Essa aqui é uma amostra, vou pegar uma mais bonitinha, é uma amostra que eu recebi, não sei qual é o material, eu ainda não perguntei pro pessoal é, do exterior qual que é o material e é utilizado nela, mas eu acho que vai dar um resultado bacana, vamos ver. Essas aqui são todas mídias que eu, eu tenho a opção de importar, só que eu não troco, cara, eu não troco a BioPices por nada, porque assim, eu já trabalho com ela há mais de sete anos, e há sete anos ela dá um puta de um resultado ótimo pra gente. Ó, eu vou começar com três gotinhas, vamos lá. Ah, só deixa eu deixar anotado aqui, ó. Essa mídia de cerâmica, eu vou deixar aqui em interrogação, porque ainda não terminou, né? Só que eu acho que não vai terminar tão cedo. Vamos lá. Três gotinhas. Opa, cara, olha, bacana, velho. Ah, eu não pesei. puta que cagado. Calma aí, deixa eu pegar ela. Vamos lá. Vamos pesar ela. Sete gramas. Bacana, sete gramas. Ou seja, vamos supor, se ela tivesse a mesma... A mesma eficiência que a nossa biopisces o que, que ela teria que fazer? Sugar o dobro, né? mais que o dobro, né porque ela tem mais que o dobro do peso, de gotas. Né? Vamos lá, vou começar com três gotinhas. Uma, duas, três. Opa, uma, duas, três. Bomba. O cara tô gostando, hein sugou bem. Três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12. Cara, bacana, hein? 13, 14, 15, 16. Ó, nesse momento, com 16 gotas, a gente tá com a mesma, mesma quantidade de gotas que eu coloquei na nossa Biofísica. Calma aí, que agora ela já tá começando a formar o, o anelzinho. Vamos dar um tempinho pra ela. 16, online, 17, 18. Cara, eu acho que não vai passar muito disso não, né? 18. Acho que deu, né, Nathanael? O que você acha? Ah, deu, né? Deu 18. Então, o que isso quer dizer? 18 gotas. Só que assim, pô, Rafa, ela sugou 18 gotas, meu. Pô, legal, a sua sugou 16. Só que a minha sugou 16 gotas, só que ela pesa 3 gramas. Então, ela sugou 16 gotas com 3 gramas. Essa aqui, ela sugou 18 gramas com 7 gramas. Não, 18 gotas com 7 gramas. Então, a eficiência dela, vamos falar de eficiência. Então, se 7 7g... gramas... Deixa eu ver. É só dividir, pô. Vamos lá. Eu tenho 18 dividido por 7... 2.5 ó, 2.5 gotas por grama o que que isso vulgarmente quer dizer a nossa biopieces ela ela conseguiu sugar 5.3 gotas por grama, essa aqui 2.5 gotas por grama então ela é menos que a metade da eficiência que a nossa mídia, por exemplo, comercialmente falando, 100 reais o quilo não é né, é, a gente está vendendo hoje na promoção a 24 reais né 29. 29? 29 reais é, na promoção, hoje, em pleno Covid, terceira onda de Covid, Guerra da Rússia. Não sei se pode falar isso no, no YouTube, mas é, tá tendo uma guerra aí, então tá complicado. O dólar, cara, é, deu uma explodida, a frete internacional explodiu. Então, assim, vamos falar. 20, que seja 24, 20, 30 reais o quilo da nossa mídia. E essa aqui seja... Meu, 20 reais. Então, se ela tem menos da metade da eficiência, é como se você estivesse pagando 40 reais de, dessa. Quanto que R$29,90. É, 29,90. Então, ó, você, ela precisa estar menos da metade do preço para valer a mesma equivalência dessa nossa mídia. É basicamente isso. Isso que vocês têm que pensar. Por isso que eu falo para vocês. Cara, piscicultura, laguismo, é, piscinas, é uma puta de uma venda técnica. E eu vejo muita gente achando que é só jogar o peixe na água, jogar sua carpa na água, que ela vai viver. Não é assim que funciona. A gente perde muita venda tentando esclarecer suas dúvidas. Tanto que os nossos concorrentes, Putz, cara, eu vejo cada coisa, cada atrocidade, né? Eles vendem. É, como mídia, não fala qual mídia que é, nunca fez um teste, nunca fez um laudo técnico, e tanto pra vocês, vocês caem no papinho. Meu, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pisces com quem é realmente um puta técnico, com quem tem projetos em planeta inteiro, e com quem realmente entende, né, gente? Porque, ó lá, tá vendo? E ainda sobrou uma porrada de gota aqui, ó. Vamos ver se a nossa suga. Ó, essa aqui ainda nem sugou, tá nem na metade. Vou parar de fazer o teste, ó lá. Limba. Olha lá. Sugado. Então, o que, que acontece? É... Agora vamos para outro teste, né? Então a gente já testou uma, uma cerâmica, que é para uma, Perdão, uma argila expandida, que é geralmente para fazer uma gambiarra. Uma cerâmica, vocês viram, que ela tem uma eficiência muito devagar, então, assim, não gostei, né, isso aqui eu posso importar também, né, isso aqui tudo é amostra do pessoal de fora pra mim, né, aqui os pacotinhos de amostra. Então, vamos lá, agora vamos para coisas minerais, né, isso aqui é um minério, vamos ver, não sei se eu tô falando besteira, tá, gente, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, aí quem já importa essa mídia, não sei se já comprou, vamos com três gotas, opa, vamos pesar antes, né. Esse aqui eu nunca vi. Cara, 10 gramas. Fez meu. 10 gramas. É que assim, quando a gente vai importar, isso aqui, o, o, as pessoas que trazem pra gente, né? As, na verdade, as pessoas que vendem do exterior pra gente, eles não põem nome, tá? Por isso que eu posso colocar um nome de Biopieces. Lá é XZ4R, entendeu? Então, tem história. Cara, eu acho que essa aqui vai ser quase igual à argila expandida, ó, tá vendo? Não se dá nada, gente, ó. Péssimo. Até, até desculpa pro <risos> o fornecedor da ver o que eu tô falando aqui, né, meu? É, péssimo não, né? Menos menos melhor de bom. Ô, <risos> oh, meu oi, cara, bosta. É. <risos> Beleza, vamos pro próximo. Ó, esse esse aqui eu não vou nem terminar, cara, não vale nem a pena. Vamos lá. É... Então, vamos testar esse aqui. Pela textura, esse aqui também é cerâmica, tá? Não é vidro sinterizado. Então vamos de três gotas. Dá uma pesadinha. 3 gramas. 3 Vocês veem que é cerâmica. Eu já vi pela textura. Mas você vê pela forma. Eu vou. Só para a gente brincar aqui, meu, eu vou jogar em cima dela, vamos ver o que, que acontece. Ó, oh, vocês veem que mesmo jogando por cima, ela sai por baixo. Um, dois, três, dois. Tá vendo? Tá vendo? Ela não penetra, né? Que interessante. Pô. Mas é isso aí, gente. Eu acho que ficou claro, né? Esse teste ele é um teste que é, eu acho que simplifica muito vocês entenderem, é, entenderem sobre eficiência. E eu acho que ficou claro, né? A nossa explicação das bactérias, né? Porque assim, as bactérias elas precisam, né? É, de uma área de superfície para ficar grudada. Ela é igual a bactéria da nossa boca, né? Ela ela precisa estar tá numa é, com uma área de superfície específica para ela ficar morando, né? a nitrosomona, a nitrobacter, principalmente. Então, elas vivem melhor e elas têm a eficiência melhor dessa forma. Então, basicamente é isso. Trabalhe com materiais profissionais, pelo amor de Deus. Né? É, saiba comparar preço, saiba o que você está comprando e trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pieces. E os nossos contatos é, estão aqui na descrição ou entre aí em contato no contato ddd 11 2021 5593 ddd 11 9 4704 8697 e para você que é do exterior e está querendo importar do Brasil nós já estamos com projetos rodando é, dois projetos na Bolívia, né? um projeto no Paraguai temos no Suriname, temos é, quantas fazendas na Angola? 11 fazendas na Angola. E eu acho que é isso, né? Aí exportações assim periódicas só de material para o mundo inteiro, né? Sem ser projetos. Então, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pix.